Olha, e com certeza eu acho que a gente vai é, conseguir caminhar né, para o controle e o combate à sífilis. O COFEI já tomou a iniciativa de liberar, de autorizar os técnicos de enfermagem, que até então, por questão de uma própria ministra, é, portaria ministerial, eles não re, podiam realizar o teste, a testagem rápida para sífilis. Né? Então, através do plenário do COFEM, né, um parecer normativo, é, é, é, emitiu um parecer que revogou o um parecer normativo 001 né, e coloca este profissional, que tem competência tanto técnica e legal, para auxiliar no rastreamento, enfim, para auxiliar na triagem da sífilis junto com o enfermeiro, sobre a supervisão do enfermeiro. Então, acho que isso é mais uma, uma, um braço, mais um protagonista nessa ação importante, que tem conhecimento e que pode, com certeza, somar esforços para a gente combater a sífilis no Brasil.